Oi, gente. Boa noite. Aqui estamos de novo para bater um papo com vocês. Estou achando falta de respostas. Precisamos responder, reagir, interagir conosco, porque a gente pretende ser diálogos do Sul. Queremos dialogar com vocês, queremos receber a, a, as inquietações, as preocupações, o que é que vocês gostariam de comentar, de dialogar com a gente. Estamos todo dia com coisas novas. Se eh, dê um like pra gente lá no YouTube, que nós estamos sempre lá. Estamos também no Facebook. Vocês podem curtir e ainda passar para seus amigos, as nossas matérias. Né? Inscreva que você vai receber também as nossas informações pelo WhatsApp. É só se inscrever lá, tá na página, número de telefone, tudo direitinho. Se inscreve e recebe no celular né, as informações e o link para as nossas páginas. Que pode ser vista em qualquer mídia. Né? Ela tá apta para ser vista em qualquer mídia. Também estamos no Instagram, né, e curtam a gente e passem para diante. E não se esqueçam de que nós somos uma mídia alternativa que dependemos da ajuda dos nossos leitores para poder continuar crescendo. Contamos com vocês aí no site, está lá, colabore com o Diálogo do Sul, né, então, você ali mesmo pode, a partir de 15 reais, fazer uma assinatura que é fundamental para a sobrevivência nossa e de todos os meios alternativos. Porque nós não temos um anúncio das empresas, né? e governo nenhum nos apoia, mas porque nós, tamo, nós queremos independência para poder bater. Não é? Nós queremos, queremos que você nos sustente né? para poder, com, sem nenhum receio, bater nos governos, bater nas empresas que se comportam mal. Né? Isso aqui é independência, essa independência depende de você. Mas hoje, olha, hoje é um dia terrível no calendário brasileiro. Né? Dia 13 de dezembro é o dia em que foi decretado o AI-5 pelo general Costa e Silva, né, segundo governo militar após golpe de 1964. Olha, vou até contar uma historinha assim. Dia 1 de abril de 1964, eu cheguei para trabalhar, eu trabalhava no jornal Última Hora. Cheguei para trabalhar, o jornal estava cercado por tropas, tropas do Exército. E esse jornal acabou, nunca mais existiu. Eu trabalhava também no Correio da Manhã, que depois ainda durou algum tempo, mas também depois deixou de existir por causa da ditadura. Mas aí, nesse primeiro de abril de, de 64, foi uma coisa uh, uh, muito violenta, porque prender todos os dirigentes sindicais, todos os líderes políticos que apoiavam o governo do João Goulart. Foi uma raça assim. Mas e depois, o pessoal foi saindo da cadeia, foram indo para o exílio, o, o trabalho foi voltando ao normal, a justiça funcionava e, e funcionando a justiça a gente tirava os presos da cadeia com habeas corpus e, e a coisa funcionava mais ou menos bem. E, e o, o, o movimento estudantil emerge de novo com toda a força para combater a ditadura. E junto com o movimento estudantil, né, as organizações populares né, e o mundo cultural. Teatro, cinema, né, rádio, televisão, toda uma grande efervescência né, unindo o povo brasileiro contra a ditadura. E eles se sentem ameaçados por causa dessa maré democrática contagiante no Brasil inteiro, inclusive a emergência de grupos armados para combater a ditadura. Eles ficam nervosos e aí decretam esse AI-5, que é um estado de sítio permanente, um estado de guerra Permanente. Acabam com todos os direitos humanos, com todas as liberdades, censura, nos jornais, revistas, teatro, cinema. Um horror. Um horror. E isso vai durar muitos anos. Essa ditadura implacável vai durar até 1900. De, de, de, de 68 né, até 76, 77, é 77 que foi abolido o AI-5. Veja vocês. Ainda que houvesse um disfarce de, de democracia, eles diziam que era um país democrático. Por quê? Porque o Congresso funcionava... Né? havia ah, jornais funcionavam televisão funcionava mas só funcionava dizendo aquilo que eles queriam né? judiciário funcionava mas só funcionava para beneficiar o poder ditatorial veja algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje com o que está sendo armado hoje Dá a impressão de que nós estamos no mesmo caminho, assim, estamos voltando à época do, do, do AI-5. Nós precisamos tomar um cuidado tremendo com isso. Né? Porque por trás de um palavreado como escola sem partido, né? o que tem por trás disso? Tem por trás disso a escola controlada, militarizada, né? A escola religiosa, pentecostal. Eles falam em dar direitos aos indígenas. O que é isso? É simplesmente destruir a cultura indígena. E, veja, a única escape que nós temos é a imprensa alternativa é essa imprensa que não está apoiando o governo somos nós porque todos os outros meios de comunicação estão apoiando esse governo que pinta como uma ditadura então cuidado gente vamos ficar de olho porque os mais velhos sabem o que foram esses anos de aí 5 não queremos isso outra vez e notamos com várias intervenções. Olha, o, o, ontem mesmo o, o Michel Temer decretou intervenção em Rondônia, tem uma intervenção do Rio de Janeiro que é eterna, não acaba nunca. Né? E uma intervenção que, que, que não serviu para nada, só serviu para piorar as mortes por violência, só serviu para. não serviu absolutamente para diminuir o tráfico que serviu de pretexto para essa intervenção. Uma coisa horrorosa. Nós precisamos lutar para restabelecer uma verdadeira democracia no Brasil, uma democracia em que todos possam opinar, e uma democracia onde a escola seja risonha e franca, como diziam antigamente, né? que a escola seja o lugar de aprendizado da vida, do mundo. É a escola que passa a sua cabeça ser crítica e criativa. Olha, vamos ficar juntos, dialogue conosco, mande suas mensagens, escuta, chama teus amigos, e não deixem de dar um like aí no YouTube, não deixem de estar conosco, Estamos publicando uma série de matérias identificando os personagens desse novo governo, que tomou posse no começo dessa semana. Não foi? Na segunda-feira eles tomaram posse. Então, nós estamos identificando cada um dos personagens que formam esse governo e o que eles pensam e o que tem por trás deles, o que é mais importante. Perceba o dinheiro, que você vai sempre encontrar o fator principal. Nós estamos procurando fazer um bom trabalho de pesquisa para que vocês possam ter julgar por si mesmos o que é esse governo. Portanto, olha, pensem. Leiam e pensem. Boa noite.